Se ausentar em um lugar calmo e afastado da civilização, fará com que você seja produtivo, e ao mesmo tempo, estará fazendo algo de bom por si mesmo, antes de fazer pelos outros indivíduos. Pois é preciso colocar em ordem os seus pensamentos, para que consiga dar continuidade em seus afazeres, sendo uma pessoa racional e também metódica. Portanto, se deseja saber agora, o que deve fazer quando estiver sozinho, em um lugar calmo e tranquilo e ainda assim continuar sendo uma pessoa produtiva, então vamos ao que interessa, refletir sobre os seus erros. O erro é uma oportunidade que você tem de descobrir em qual momento tomou uma atitude errada ou falou algo que não devia, para que assim nas próximas ocasiões consiga conduzir-se com mais inteligência nessas questões, percebendo quais as atitudes não deveria ter tido percebendo quais foram os momentos que deveria ter se comportado de maneira diferente, quais foram os momentos que você falou de maneira desnecessária, quando expôs coisas da sua vida que não deveria e se prejudicou por conta disso. Você deve compreender precisamente os erros que teve e que te levaram a danos, analisando toda a sua trajetória até o momento em que se encontra e verificando rigorosamente as suas condutas e como procedeu diante de cada circunstância. Aliás, se preciso, anote uma folha, para que assim você tenha tudo resumido, todas as falhas mais graves que cometeu. Identificando cada desvio de conduta certa que deveria ter tomado, você passa a ter mais autoconhecimento sobre si mesmo e passa também a identificar quais são os gatilhos que te levam a perder o controle da sua racionalidade, pois só de fazer essas anotações e análises, já entenderá muito sobre como deve se comportar o que deve ignorar ou o que deve excluir da sua vida. Sucesso é treino. Pois bem, o sucesso não vem do dia para a noite. Aliás, me perdoe, ele até assim pode se dar em um instante. Mas para que haja esse instante, teve que existir inúmeras horas de trabalho árduo e cansativo. Logo, se você está ansioso para a chegada desse momento tão esperado na sua vida, do reconhecimento do seu esforço, a ponto de estar até mesmo com dúvida se isso vai ou não acontecer, Apenas continue com a constância em suas atitudes, e isso com o tempo, resultará em bons frutos. O que você não deve se esquecer, é que para se sustentar em seu sucesso, a sua capacitação nunca deve parar, deve seguir um ciclo de estudos, práticas, reflexão e cuidados de si próprio, repetidas vezes, em uma constância que te permita se desenvolver cada vez mais. Pois aqueles que até conseguirem um sucesso momentâneo pelo seu trabalho, mas que não venham a entender tal coisa, não conseguirão manter-se no pódio por muito tempo, sendo ultrapassados por indivíduos que estarão constantemente estudando e colocando em prática os seus conhecimentos. Esses que estarão pensando em como melhorar o que agregam, independente do sucesso que obtiverem no momento. Somente quando entender isso, é que você estará preparado de fato para ser visto e reconhecido não por um instante, mas por toda uma vida, como indivíduo de sucesso, pois entende muito bem como manter o sucesso. Sabe que a prosperidade é o resultado obtido dia após dia por seus estudos, trabalhos e práticas contínuas. Entender a diferença da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. Vamos iniciar pela mentalidade fixa. Ela é algo compreendida como, por exemplo, aqui é o meu teto e qualquer coisa acima disso eu não vou fazer. Eu nasci com limite. E eu não quero me esforçar para ultrapassar isso. Eu não sou inteligente o suficiente para fazer essa tarefa. E um amigo meu me passará as respostas. Se essa for definitivamente a mentalidade que você se encontra nesse ponto da sua vida. E caso não mude, ou deseje mudar porque se sente confortável assim. Porque, digamos, você se dá bem sendo assim, não precisa estudar para tirar notas boas. Não precisa se esforçar muito para cumprir com suas obrigações. E isso pode ser considerado até mesmo, meio como a forma do qual você foi criado. Tipo, essa criança é um prodígio, então provavelmente não vai precisar trabalhar duro. Ela nasceu com esse talento, então consegue fazer aquilo de olhos fechados. Sinto informar, mas você já está errando. Isso não será capaz de fazer com que você consiga se sair bem na vida. A outra mentalidade que é a mentalidade construtiva. É sobre assumir novos desafios, sobre superar os seus limites e recuar para que você possa voltar mais forte. É sobre resiliência, sobre não enfraquecer ante a adversidade, sendo considerado uma mudança de paradigmas, se comparado ao que era antes. Adotar e entender essa mentalidade em sua totalidade é o que fará o seu desejo por sucesso, aumentar cada vez mais, não depender de motivação para você fazer as suas coisas. Sabe-se você depender apenas de motivação para cumprir as suas atividades e alcançar os seus objetivos. De certa forma, você está se preparando para o fracasso, porque a motivação é bem volátil. É impossível você acordar todos os dias motivados a correr atrás dos seus objetivos. E se nesse dia você mesmo sem motivação não tomar as atitudes certas e fazer o que deve ser feito, isso não te levará a lugar algum porque diante do menor obstáculo que você tiver estando sem motivação, você não prosseguirá com as suas ações, relacionando essas às suas obrigações. Talvez a motivação te leve a executar as suas coisas, por, sei lá, duas semanas ou um mês, mas no longo prazo a motivação não funciona. Tudo o que te sobra depois disso é você estar tracionado a dar seguimento nas suas ações, tendo o impulso necessário que é capaz de te levar do ponto A, até o ponto B, de forma contínua e sem parar. Essa é a grande diferença. E por fim, cuidar de si mesmo. Sabe, é necessário reservar também um tempo somente para relaxar e curtir a vida, pois um atleta, mesmo que profissional, precisa também ter momentos de descanso. Pois imagine um maratonista correndo duas ou três maratonas ininterruptamente. Exato, você não consegue imaginar porque ele não conseguiria, mesmo que fosse um profissional, Passar da primeira maratona e meia. Lembre-se, você deve descansar em intervalos que acontecerão entre as suas prioridades e saber aproveitar de forma saudável e se distrair também com as coisas ao seu redor, porque isso te fará bem, renovará sua energia e te dará mais ânimo para quando voltar a realizar as suas obrigações, consiga voltar de forma mais leve, mais energizado e com mais impulso. Ademais, espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma.